A família chegou no último domingo e deveria retornar ao Brasil na quinta-feira. Quando os primeiros sintomas apareceram, Débora enviou um áudio para a irmã dizendo que a família estava passando mal. Eu acho que nós todos vamos contaminados com algum vírus já que, é o, que paralisa as articulações, a rocha e dá vômito. E não sei o que, que vai ser de nós. Logo em seguida, eles foram encontrados mortos, depois de supostamente sofrerem uma intoxicação por monóxido de carbono, um gás altamente tóxico, que provoca tontura, falta de ar e desmaio. Eu não consigo mais. Os meus, as minhas articulações também estão parando e ficando roxa. E essa é a minha gente essa bolsa não chega. As autoridades chilenas foram alertadas pelo consulado brasileiro. Às três da tarde, recebemos contato de um familiar, sendo que, que, que a sobrinha não estava bem, não? nos pediu ajuda, não. Tentamos dialogar por telefone com, com, com a sobrinha. no logramos, eles decidimos venir vir aqui para ver a pessoa notícia passada, não. E aí, chegamos, vimos, abrimos a porta, ele respondeu, contestou, não. E aí chamamos alguém para abrir a porta e aí, ao entrar, ao entrar sentimos o olor de, de gás e encontramos os corpos. A polícia chilena trabalha com três hipóteses. Vazamento no aquecedor de água, no aquecedor geral ou no gás de cozinha.